E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastano e você está no canal Bruno Cashback. Hoje a gente tem uma notícia muito boa do Banco Inter que facilitou, deu mais uma forma de você conseguir o cartão Black deles. É muito bom mesmo você ter um cartão deles. E ter um cartão Black do Banco Inter é muito bom porque você já ganha 1% de Cashback em todas as suas compras que você fizer. Independente de onde você faça sua compra, você já vai ter direito a 1% de Cashback. E outra coisa que é excelente, que é difícil de concorrer com esse cartão, porque ele é um cartão black que não tem anuidade e você tem acesso ilimitado a um key. Então você vai poder acessar aí a sala VIP aí de todos os aeroportos, quase praticamente do Brasil. Todos não, né? Exagerei um pouco, mas tem muitos aeroporto, tipo Brasília, São Paulo, os maiores, sempre tem sala VIP e aí, provavelmente você vai conseguir ter acesso com esse cartão. Para você ter ideia, para você acessar uma sala VIP, aí você vai pagar aí na faixa entre 50 e 200 reais para você poder ter acesso. Lá você vai poder comer de graça e tudo mais né você tendo um cartão desse aí você não vai pagar nada e vai ter um benefício muito bom então já te convido a se inscrever aqui no canal para você estar tá sempre por dentro dessas notícias aí que envolvem o um mundo de cashback como você ganhar dinheiro com a internet estando em casa e tudo mais bem tranquilo então se inscreve aqui para receber as próximas notificações aí que vão te ajudar bastante Então a gente já tá aqui no aplicativo do banco Inter tá bom você pode ver que eu tenho um saldo aqui de 178 reais eu vou te mostrar porque eu tô com esse saldo aqui que eu acabei de fazer uma compra, que já é um spoiler. Quando chegar aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Eu recebi aqui de cashback de uma compra aqui, ó, R$166,68 de cashback do, da compra que eu fiz, tá? E aí ele vai te mostrando que todos os cashbacks que você ganhou é, de acordo com o cartão de crédito que você tenha, né? E compras que você fez aqui no, no InterShop também ficam registrados aqui o cashback que você ganhou e a outra forma que eu vou te mostrar aqui para você poder conseguir esse cartão Black primeiro lembrando aqui que também você pode solicitar o cartão Black se você fizer aí quatro faturas de 7 mil reais consecutivas você vai poder solicitar depois que você fizer você gastou aí quatro faturas aí consecutivas de 7 mil reais você vai poder já solicitar o seu cartão Black também do banco Inter que é uma forma fácil de solicitar. É, caso não tenha aparecendo para você aqui o Duo Gourmet, você vem aqui em ver todos e aí você clica aqui ó Duo Gourmet. E aí entrando aqui ó no Duo Gourmet você vai ver aqui a novidade aqui ó cartão Inter Black na assinatura do anual. Você vai poder solicitar o upgrade aí para o o Inter Black. Isso aqui é muito bom mesmo, muito bom. Eu vou te explicar o que é o, o Inter Duo Gourmet. Rapidinho, se você clicar aqui em assinar o do Gourmet, você pode assinar aí pelo plano mensal de 35 reais. Ou pelo plano anual aqui para você ter o Black. Para você ter o Black tem que ser pelo plano anual. E aí você vai pagar aí 350 reais E aí é mais uma possibilidade de você conseguir o cartão Black do Banco Inter. E será que vale a pena mesmo você fazer essa assinatura? O que é esse Inter Gourmet? Então basicamente ele funciona assim. Você vai pedir dois pratos e pagar somente um aqui nos estabelecimentos credenciados ao, ao Inter do Gourmet. E eu vou te mostrar aqui quais os estados e os locais que você pode aí tá é, comprando um e ganhando o outro no caso né o principal seria Belo Horizonte como você pode ver aqui em cima porque o Banco Inter é sediado em Belo Horizonte foi criado em Belo Horizonte então tem várias possibilidades aqui ó até o Outback de lá você pede um e ganha outro é bem interessante eu, eu gosto muito de Outback então com certeza isso aqui você consegue pagar essa anuidade o, comprando né passeando e tal e isso é muito bom mesmo muito bom vale a pena Oh, são vários Outbacks, então você pode... Tudo, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que você está vendo tem muita coisa mesmo que você pode ganhar. É, cada um tem seu regulamento aqui, né? Vamos clicar aqui no Outback para a gente ter noção aqui, né? É, na compra de um aperitivo ou prato principal, ganha uma Brownie Onion ou essa outra aqui que eu não sei falar. Então, é, normalmente o valor desse, desses dois aqui é R$70,00 mais ou menos, o, cada um desses. Então aí você já vai ter é, disponível... Já vai economizar aí, já vai pagar 70 reais da sua anuidade, né? Então é muito interessante esse tipo de assinatura aí que você paga um e ganha outro, né? Eu acho muito boa mesmo. Eu vou te mostrar mais um aplicativo que na minha região aqui eu utilizo e já economizei bastante, tá? E aí eu vou te mostrar aqui, ó... As opções aí os estados que estão disponíveis Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Florianópolis Fortaleza, Massaió, Recife, Ribeirão Preto Rio de Janeiro, Salvador, São José do Rio Preto e São Paulo então nessas aqui você tem disponível o Duo Gourmet, dá uma olhadinha aqui no aplicativo, vê se vale a pena para você, que eu te garanto, se você for uma pessoa que sai bastante, com certeza vale a pena, e aí é, é, você acaba economizando no final, se você utilizar aí uns 5, 6 estabelecimentos, você já paga a sua assinatura e já vai ter, poder pedir aí seu cartão Black, e atualmente eu moro em Porto seguro e infelizmente aí não é contemplado pelo Duo Gourmet e poxa seria interessante aqui que eu iria testar é, realmente se vale ou não a pena porém a gente tem outros conhecimentos aqui tem outro aplicativo que é o Prime Gourmet que é também da mesma modalidade aí você paga um e ganha outro e essa assinatura ainda é mais barata aí que o Duo Gourmet e são muito outros estados que o Prime Gourmet também contempla. Tipo, o principal onde ele foi criado foi em, em Gramado. Então, Gramado e Canela, aí tem muitos lugares que você vai pagar um e ganhar outro, caso você precise viajar para lá. Esse é o principal de você fazer a assinatura, vale muito a pena. E em, em três dias você recupera a sua assinatura e ainda ganha mais. tá? Normalmente o, a, o valor é 200 reais o anual para assinatura eu assinei aqui em Porto Seguro paguei 200 reais porém você que segue o canal aqui vou te dar mais uma dica que a gente tem o cupom de desconto de 10 reais então utiliza aí o cupom Bruno Cashback você vai ganhar 10 reais na sua assinatura do Prime Gourmet e vai ter toda essa possibilidade aí de você comprar um e ganhar outro como eu moro em Porto Seguro eu fiz a assinatura anual e vou aí tranquilamente aí sem muito sem muita preocupação onde eu tenho que comer e tal, tem muitos locais aqui, o Axé você vai lá e pede um petisco e ganha outro, que vale muito a pena, tem muito lugar bom mesmo, e eu posso te garantir que vale a pena sim fazer a assinatura aí do Prime Gourmet, sendo para outras localidades, eu vou também deixar aqui na descrição quais as localidades que o Prime Gourmet contempla. Então já aproveita e manda esse vídeo aqui para um amigo seu que gosta de viajar, porque vai fazer a diferença demais na viagem dele, sabendo que ele pode comprar um e ganhar outro. Lembrando que do Prime Gourmet você ainda tem a possibilidade de ter é, passeios, eventos, coisas diferentes que vale muito a pena você conhecer. Se você gostou desse tipo de vídeo, compartilha, dá o like, se inscreve, faz tudo aí, dá uma ajuda aqui que a gente está querendo sempre ajudar vocês também. Valeu, até a próxima!